Salve, pessoa! Eu sou o Gilmar e aqui é o canal da GBF Ambiental. O tema de hoje é a educação ambiental. Para início de conversa, é importante dizer que educação ambiental pode ser um balaio em que cabem muitos conceitos e vou tentar esclarecer resumidamente. Em linhas gerais, há dois tipos de educação ambiental, a conservadora e a crítica. A primeira é rasa, denominada bancária por Paulo Freire, já que seu modelo tem por base depositar nos alunos os conteúdos dos professores que tudo sabem, e esse tudo sabem é com muitas aspas. É a vertente que serve para atender algumas exigências legais, sem nada acrescentar quando aplicada. Limita-se a iniciativas descontextualizadas da realidade socioambiental dos alunos reproduzindo os valores hegemônicos do sistema. Um exemplo dessa vertente conservadora é a importância que se dá às cores dos contentores para a reciclagem de resíduos nas escolas, nas empresas e nas cidades. Isto tem soma zero. Serve tanto quanto servem as semanas do meio ambiente. São só para constar. A educação ambiental crítica, também nomeada, como transformadora e emancipatória, por outro lado, propõe-se a ampliar a compreensão da realidade pelos alunos, criticando as práticas estéreis que se repetem no tempo e estimula o debate sobre as temáticas do mundo real que são importantes para os educandos. É a vertente que se apoia na interdisciplinaridade, na abordagem ambiental dos temas, e se caracteriza pela atitude reflexiva diante dos impasses criados pelo modelo civilizatório que tem bases sólidas no consumismo e nas desigualdades econômicas, sociais e ambientais. A educação ambiental crítica conta, porém, com uma limitação grave à sua aplicação. Por dever ser tratada transversalmente nas unidades curriculares, depende que os professores que as ministram sejam preparados para apresentá-la aos alunos de modo pleno. E este é um desafio para a formação dos professores. E como a educação ambiental é mais do que relevante, ainda trataremos dela em outros vídeos. Por hoje é só. Valeu!